Oi gente, tudo bem? Vamos continuar essa nossa série de vídeos para entrar ou continuar 2019 com o pé direito e muito dinheiro no bolso? Você já pensou em vender doces e faturar em média dois mil reais por mês? Se não pensou, cá eu para te ajudar. <risos> gente, eu estava assistindo um vídeo da minha amiga a Denise Ferreira, ela é do canal Doces Empreendedores. Eu vou deixar o vídeo da receita que ela passou aqui no box de informações informações. Eu sou Josiane Amorim, sejam bem-vindos ao canal Mais Empreendedor do Brasil. Se você tá aqui, se inscreve no canal e venha ser mais uma pessoa em busca de conhecimento e capacitação. Tanto pra você, enquanto pessoa, né? Quanto pros teus negócios. Ative o sininho, assim você não perde nenhum vídeo mais. E se você ainda não conhece o meu Instagram, é arroba cbempreendedores. Olha, gente, tem bastante assunto legal lá, viu? Tenho certeza que vocês vão gostar. Olha, ela fala sobre vender torta no pote. Gente, eu achei sensacional. Ela dá a receita e ainda mostra os números, mas eu já vou adiantar aqui, tá bom? Aí depois você entra no vídeo dela e pega somente a receita. Bom, ela gastou em média R$ 16 para fazer 10 potinhos de sobremesa, ou seja, R$ 1,60 por potinho. E você pode vender por mais ou menos R$ 4,70, ou seja, colocando três vezes o valor de custo em cima. É uma margem excelente, viu? Fazendo as contas, se você vender 415 potinhos por mês, você vai ganhar R$ 2.016. Reais. Gente, é menos de 20 unidades por dia. Se você visitar três empresas por dia, você vai vender muito mais do que isso. Você percebe que os teus ganhos eles podem ultrapassar os R$ 2.000 por mês? Basta você acreditar, se esforçar e sair vender, né? Olha, eu recebo 100 cent centenas de pedidos de ajuda por e-mail do que fazer para ganhar dinheiro tá para empreender e eu dou aqui várias dicas inclusive a desse vídeo agora que é maravilhosa mas você precisa fazer a sua parte buscar a capacitação e perder a vergonha de oferecer os seus produtos. Olha, muitas pessoas são cozinheiras maravilhosas, são comunicadores maravilhosos, conseguem passar uma credibilidade fora do comum. Porém, não conseguem quebrar a barreira do oferecer. Lembre-se, o não você já tem e ele faz parte da vida. Agora, você precisa ir atrás do sim. E a única forma de você fazer isso é colocar a cara para fora, bater nos comércios, oferecer os seus produtos, bater na porta das empresas, e quando você entender que você precisa somente disso, qualquer coisa que você for se aventurar a vender, você vai sim ganhar muito dinheiro, eu afirmo em dizer, viu, qualquer coisa que eu, Josi, me proponha fazer para vender, eu vou me rachar de vender, viu, eu vou ganhar muito dinheiro, porque eu acredito nisso eu atraio isso para minha vida eu visualizo, trabalho isso dentro da minha cabeça, como se é essa abundância ela já estivesse acontecendo e pasmem ela acontece viu é sério e você precisa fazer o mesmo saia dessa tua zona de conforto acredite no teu potencial de fabricar coisas vender e ganhar muito dinheiro com isso que isso vai acontecer na sua vida veja o exemplo da torta no potinho se você vender 415 unidades ou seja menos de 20 unidades por dia você vai ganhar exatamente mil R$16,00 por mês. Mas e se você dobrar e vender 40 por dia? Você acha isso impossível? Hã? Eu não acho, pelo contrário. Eu acho muito possível. Lembre-se, para ser uma pessoa de sucesso, você precisa fazer o que ninguém faz. Precisa dar um pouco a mais do melhor de si. E para você não se assustar tanto com isso, não precisa ser assim de cara, se matar de trabalhar, né? Não é isso. É você dar um pouquinho de si por dia, até você estar... Tá totalmente acima da média. Pessoas de grande sucesso elas estão sempre acima da média. Pense nisso, viu? E boa sorte aí na sua empresa de torta no pote. Gente, eu combinei com a Denise que nós vamos gravar um vídeo vendendo algum produto de alimentação na rua, pra vocês verem o quanto isso é possível. Então nós vamos fazer não sabemos ainda como que, que a gente vai fazer, que a gente vai sair na rua pra gravar, né? Então enquanto um uma entra no comércio para oferecer, a outra vai ficar de fora gravando. Claro que a gente vai preservar os comércios, mas a gente quer fazer de surpresa para que vocês vejam que realmente não existe nada combinado. É uma questão de você colocar a cara para fora mesmo. É uma questão de você se dedicar e você dar um pouco de si a cada dia. Então, nós vamos gravar esse vídeo. A gente vai fazer uma série aí de é, fabricar produto e sair vender para vocês verem o quanto é possível, tá bom? Pessoal, eu espero. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo reflita em tudo que eu falei aqui me diga o que, que você achou Te ajudou de alguma forma não esqueça de se inscrever no canal dá um like nesse vídeo porque você me ajuda bastante viu quando você dá o seu joinha não deixe de ler o que está escrito no box de informações tem alguns parceiros do clube ali com certeza podem te ajudar tá bom logo eu vou lançar um concurso no instagram onde eu vou escolher algumas empresas, né, para assessorar. A minha intenção é te ajudar a viabilizar a sua ideia, tirar ela do papel ou organizar ela no papel. Vai ser uma grande ajuda, viu? Mas eu só vou escolher as melhores histórias através do Instagram. Então, segue a gente lá, tá bom? É cbempreendedores. Se você precisa de consultoria para abrir a sua empresa, entra em contato com a gente, porque com certeza nós podemos te ajudar, tá bom? O site do clube vai estar tá aqui embaixo, é bem interessante. Olhe lá a guia pra você porque tem bastante coisa legal lá, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!